beleza que é o David tô trazendo mais um vídeo pra vocês de flash agora vai sair o de flash parte 4 e vai ser hoje ainda hoje hoje hoje bora lá fazer os de flashada de flash e flash acho que eu vou ter o nome de flash porque meu nome é De David eu botei flash eu ter... tá botei hã? Então, bora lá. Um, dois, três e. Nossa! Tô entrar bem trabalho aqui pra correr. Vamos lá outro lugar. Vamos pro outro lugar. O lugar pra gente. Onde a gente vai não, da gente vamos é no lugar. No lugar de sempre Mas eu não sei que é sempre Eu sei que sempre é sempre Tadã! Vamos gravar aqui? Aqui, ó Vou cortar mais pra cá pra vocês verem Oi Gente, o já tá aqui Tem Um tempo aí vocês coisarem Tem que de deixar o um like A meta de like Like Aqui, ufa, gente do céu, tô cansado, viu? De tanto correr, de tanto correr eu fiquei cansado, né? para vocês aprender aqui como é que eu gravo o vídeo, eu gravo por esse negócio, eu boto com isso aqui, vamos gravar aqui fora Vamos fazer o Death mais, eu mais bom, gente, aqui. melhor Vamos gravar o vídeo aqui, a gente correndo na rua Bora lá. Vamos usar os efeitos flash. É aqui, ó. Já tô chegando. Galera. Vamos correr aqui. Não existe, não existe. Quem tá matando é assim, o teu. Vem? Deixa eu, vamos lá. Vou deixar agora aqui. Nossa. Então galera, esse foi o Espero que vocês tenham gostado E tchau